Assista a este vídeo e veja quais são algumas das alterações que podem ocorrer em sua boca e quem é o especialista que poderá auxiliar e tratar de seu problema. Você sabe o que é e o que faz a estomatologia? Pois bem, a estomatologia é a especialidade da odontologia cujo objetivo principal é conhecer e estudar as estruturas bucais nos seus aspectos normais e patológicos assim como relacionar esses estudos e conhecimentos do organismo humano como um todo, abordando aspectos que interligam a odontologia com as demais especialidades na área da saúde. O especialista em estomatologia tem papel fundamental no minucioso exame clínico de pacientes com objetivo preventivo e curativo de doenças bucais ou doenças sistêmicas de etiologia local ou etiologia emocional. O estomatologista orienta e trata seus pacientes através de exames complementares, orientações diagnósticas, tratamentos medicamentosos e ou cirúrgicos, sempre buscando a prevenção e o diagnóstico precoce de tais doenças. O objetivo principal da estomatologia é afastar irritantes locais crônicos, prevenir doenças locais e ou sistêmicas com manifestação bucal e principalmente diagnosticar precocemente as lesões iniciais do câncer bucal. Procure o estomatologista e receba orientações e informações detalhadas de sua boca e como poderá preveni-las ou até receber o diagnóstico precocemente de lesões malignas, se este for o caso de sua alteração. Desta forma, o prognóstico será excelente e a cura alcançada em curto período de tempo. Previna-se e consulte o especialista responsável pelo diagnóstico das doenças bucais, o estomatologista. Muito obrigada.